Amigos do Canal do Bem, estamos de volta participando da coletiva de lançamento do filme E a Vida Continua, do nosso lado está Samanta. Né? Eh, Samanta, primeira pergunta, você é espírita? Não sou espírita, mas me identifico muito com a, com a doutrina espírita. Eu sou, só não sou espírita porque eu não chego a frequentar os centros e a me, me, a me aprofundar na, na, na religião. Mas eu sou espírita de coração e de alma, eu estou aberta ao espiritismo. Mas eu, na, na coletiva, eu peguei ali assim, <risos> né você vem de família espírita? Sim, na verdade minha família é católica, mas as mulheres da minha família aderiram ao espiritismo, minha tia minhas tias todas e minha mãe. Então eu tenho uma educação um pouco voltada para o espiritismo. Chegou a frequentar algum grupo, alguma instituição com uma certa regularidade e não? Eu, eu, não, a resposta é não, mas eu, eu creio que é por causa da minha vida, porque minha vida como artista e atriz é sempre muito cheia de, de, de coisas e outros eventos, outras coisas acontecendo, acaba não dando tempo de conviver com isso da forma que eu gostaria. Mas eu acho que eu, em algum momento isso vai acabar acontecendo para mim. Eu acho que a necessidade né, realmente a doutrina fala tanto De fazer o bem, de fazer a caridade Acaba uma hora represando Você está segurando isso Você consegue no palco despejar isso Sim, eu acho que fazer arte Já é fazer o bem Para o pro, pro próximo E assim, não, não é só é, é, é, Fazendo arte Eu acho que Cada um tem a sua maneira de ajudar O próximo, é, pessoal Fora do palco, eu sou a Samanta Estar tá lá em casa, que pago conta, que vou no banco, que faço tudo como todo mundo. E eu pro procuro viver bem fora fora do pa dos palcos e ser uma boa pessoa fora dos palcos. Eu acho que essa é uma maneira de ser espírita, de ser religiosa. Não importa se é também só... é E assim, eu, eu acho que isso eu eu, eu eu tento fazer. E no, no palco é, é uma missão um pouco... É, inerente ao artista, eu acho que você está no palco, você já tem essa, essa, como eu diria, essa, essa me fugiu a palavra, esse dom, você está em cima do palco, você está ali passando uma mensagem para alguém, e, e essa mensagem pode ser de, sobre religião ou não, mas você está a serviço de uma mensagem, seja ela qual for. E, então eu acho que a gente é, é privilegiado Os artistas são privilegiados por isso A gente está tá em cena A gente está se comunicando com as pessoas E, e ensinando através da, do que a gente faz Que é, que é o teatro, a música, enfim é, Acontece a mesma coisa comigo Quando eu estou no palco cantando Cada música que eu canto Eu procuro fazer com que aquela letra Aquela mensagem Seja interpretada da melhor maneira possível Pela pessoa que está me assistindo Que está me ouvindo né? Eu acho que o Arthur ele tem também esse desejo, não? Sim, inclusive eu canto também, não sei se você sabe <risos> Eu canto Precisamos colocar então na programação da Rádio Espírita oh, eu, eu faço jazz, é, canto jazz e blues e música brasileira também E eu tento fazer isso na música, como você também disse É um pouco é, parecido o a, mens a, a mensagem a maneira como você transmite O cantor e o ator Eu uso muito o teatro quando eu canto E a música quando eu, quando eu atuo Porque tem uma simbiose Eu acho que a, a maneira como você transmite A mensagem do que você está cantando ou dizendo É muito parecida Fala um pouquinho da sua personagem do filme Bom, eu faço a Vera A Vera era é uma, é uma mulher apaixonada pelo Caio e é uma mulher tão apaixonada e tão equivocada nessa maneira de amar... Que ela é capaz de fazer qualquer coisa para ficar com o homem que ela ama. Então ela comete muitos erros. E ela já tem um passado que ajuda a, ela, ajuda a cometer esses erros. O pai dela era um pai ausente. A mãe dela sempre foi uma mulher é, atormentada psicologicamente... Então, ela, ela, viveu, ela cresceu num lar é, difícil, desequilibrado. desequilibrado, ela não teve um, um, uma atenção da, dos pais é, sobre ela, sobre, sobre as coisas dela e a educação. Então, ela foi aprender sozinha. A Vera é uma mulher que ela, ela aprendeu a viver sozinha e aprendeu a passar por cima do que ela precisa passar para chegar onde ela quer. Ela não teve instrução e ela não teve esse cuidado e esse carinho da família. Então, ao conhecer o Caio e ao, ao ver no Caio uma família, a família que ela não teve, ela se apega com unhas e dentes e ela é capaz de fazer qualquer coisa em nome do amor que ela tem pelo Caio. E é uma personagem muito complexa e foi bem legal para mim fazer. Porque a, a, eu me identifico com ela em algumas coisas, e eu critico ela em outras, e a gente tem essa simbiose, uma com a, a, a atriz, com a personagem, que é muito gratificante e, e um aprendizado muito bacana. Eu acho que eu emprestei coisas legais para a Vera, e a Vera me transmitiu coisas legais para mim, Samantha Caracante, atriz. É, a, a Vera... Né? Ela, ela tem uma característica Que é uh, o amor exacerbado Isso. Né? É, é, Ela não é uma pessoa materialista Quando ela se aproxima do Caio Ela se aproxima por amor Não visando é, é, os bens Ou qualquer coisa da família dele né? Porque ele é uma família né, conceituada né? É, Você, né, enquanto pessoa Acha que vale a pena tudo por amor Esquecendo a parte material Vale Depende Olha o lado romântico <risos> Eu acho que o, é, o amor É um sentimento nobre Eu acho que sim é, De certa forma é, é, O amor Se você ama, você é, capaz de, você é capaz De fazer tudo em nome desse amor Como a Vera faz Mas eu, eu acho que, as, que a gente tem que ter uma dose A gente tem que ter um pé no chão Uma coisa que não deixa você Se perder Se perder das noções de ética, de humanidade, de amor ao próximo. Eu acho que você não pode ser egoísta no seu sentido. E o amor a si mesmo, né? Porque muitas vezes a Vera esquece de si. Exatamente, exatamente. Ela esquece dela e das pessoas que ela ama. Porque apesar da dela ter tido uma infância complicada com, e uma relação complicada com os pais, ela ama os pais. Então ela, ela esquece de, de si mesma e de, de quem está do lado. E eu acho que. A, respondendo a sua pergunta, tentando responder a sua pergunta, o amor vale a pena sim, porque é um sentimento humano e nobre, mas tem, a gente acho que a gente tem que ter cuidado com a maneira, com, com, as, com as as, ferramentas que a gente usa em nome desse amor. Eu acho que um segundo parâmetro seria necessário, que é a ética. Sim, sem dúvida. Ética, muito importante. E a Vera perde a, a ética, exatamente. Convido o pessoal do Canal do Bem, então, para assistir. E a vida continua. Pessoal, Samanta Caracante, convido vocês a virem assistir no dia, a partir do dia 14 de setembro, nos cinemas em São Paulo, o filme A Vida Continua. Eu faço o papel da Vera, uma mulher apaixonada que comete muitas loucuras e muitos erros em nome do amor que ela tem. Venha nos assistir, venha nos prestigiar. O filme é ótimo, um elenco de primeira. E a gente espera vocês a partir do dia 14 de setembro. Até lá.